Não, calma, calma, não, não, não. Por ah. Eu fecho, calma. Eu já sei, já sei, calma. Entra. Peraí, fica no passageiro, fica aí no banco de trás. Aê! Vai, hein, Br, Cara, Caralho, velho. Conseguiu! Terra dela! Puta que pariu! A gente pode levar o tanque aqui pra encontro de carro Vamos fazer essa porra voar Voar Ah, que lixo Foi alguma? Não, foi nenhuma Vem, acelera Parte de seguir, acelera mano. Aí, pronto Aí, já foi quantas? Foi uma Não, pera aí, vem com tudo Fica parado Calma, vem Vai, rapaz isso, foi duas E eu não tenho direção eu não consigo virar o carro Caralho, como é que eu virei? Meu Deus, cara, volta Volta, volta Eu não sei como é que eu tô conseguindo virar esse carro, moral. Não, devagar, devagar, devagar Vai, vem Vem, bonitão, aí, vem Ai, delícia, vai, mais um pouco Hum Gurfei. <risos> Gryffey, é. Eu não falei Putaria Meu Deus, foi, foi, foi, foi uma, saia, Vai, mais, uma, foi, mais, uma mais uma, mais uma, mais <risos> uma <risos> Nossa, já saiu também, já saiu, saiu Ui! Tchau Deixa eu tentar voar agora. Deixa eu tentar voar agora. Não, não. Oh, você vai perder a porta, cavalo. Eu só vou abrir a porta, calma, calma. Não, perdão a porta. Para, não mexe. Eu vou abrir a porta, calma. Abre porra a porta, Começou, seu calma. merda. Ele eu não só abre. Cliquei no botão 2, um, 3, e vai. Você não sabe, vai, sabe carro. Caralho! Volta aqui! Cavalo! Nossa, eu tô só um tiro aqui! Vai se fuder, você foi sozinho, mano! Desci do carro, o carro desapareceu, mano. Eu vou abrir a porta, calma. Abra a porta de trás. Tá de trás. Deixa eu entrar no carro. Gira, gira, gira, gira. Ah. Aí, foi um pouco, foda-se. Vai, gira! A gente chega em cima do trem, né? Ai, tá aberto, calma, só entrar. Filho da puta. Tem que abrir o. Tô... Para, espera aí, Lazarento! Tem que entrar do meu lado, do meu lado. Vai, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora! Cadê você? Ah, tu já entrou. Deu o treino. Vai gira, gira, vai, gira, vai. Ah, mano. A porta fechou. Um, dois, três e. Tchau! Tchau, mundo! Uiiii! Ui. Mano, o carro não para. Deixa eu, deixa eu, deixa eu fazer agora, vai, sai. Ah, só mais duas vezes, vai. Deixa eu descer aqui. Vou. Nossa! É muito lagado pra mim mano, o bagulho fica tipo três vezes mais estranho É? Ai <risos> caralho, não, não, não, vai sim Peraí, passa trem em mim oh, cara. Caralho, meu deus <risos> Tô muito alto Gira, gira isso gira, aí, gira Ah, falou, tchau <risos> Nossa Caralho <risos> Meu deus Nossa, eu matei você <risos> Fui pro outro lado do nada, mano. mano você voou pro além, velho. Ah, velho. Porra, agora tem que andar. Até aí. Cadê? Ah, calma. Volta aqui. Não vai embora. Se for além, mano. Se for pro além, mano. Vou ficar puto. Calma. Ai, meu <risos> querido, eu jogo. Ah, vai se fuder. Ah, bom mesmo. Ah, não, velho. Morfético Entra, entra, entra Vai, vai, vai Tchau, trouxa Não. <risos> Falou <Não. risos> Caralho Que épico já... Ai, que viado Vambora, entrei! entra aí. Ui! Caralho! Desculpa! Desculpa! Encerrou com as duas. Nossa! Scorp Scorp <risos> <risos> <risos> <risos> Aí, pera, calma. É igual fala com o Seba. Deixa eu tirar o tá? carro. Aí, abriu. Arranquei ela também, desculpa. É, é. Acabou, agora não dá o que fazer. Ui! Finalmente. Yeah. Vamos lá. É agora. Ah, não deu. Ah. <risos> Ui! Perdemos duas portas aí. Né? Ui! Nice moves. Vai, Ember, Ember. Ui! Caralho, né? consegui! Derra delas. Puta que pariu. que eu falei, vai, Boa voa, mais, Boa mais, boa mais, não, não, não, filha da puta, caralho, tô com a porta, tá, tchau, tá, isso, vai sozinho lá pra baixo, caralho, puta que pariu, mano, olha, olha a primeira pessoa, velho, olha em primeira pessoa, Nossa, ah, não dá pra mostrar tô... o dedo meio, caralho, onde estar? tá. medo, aí foi curto. Leve Para de. Para de. Ih, ele vai descer a montanha inteira. Tchau, Hopper. Tchau Hopper. Adeus. E parei no meio da rua. Ah, ah velho. Vai ser que tu teleporta. porta. É. Uh, porra, caralho. Meu Deus, velho. Vamos chegar na cidade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai pra cidade. É vamos é conseguindo vamos conseguir. Ah, filho da Cara, puta. Que Mata do céu. Olha a altura, mano. Você tá mais alto que o Johnny! Jonei? gente ficar tá na piscina, né? Casa, Você tá zoando lá vai, é, assim, Vamos cair no, no campo de golfe verde ali. vai cair num lugar bonitinho, bonito. Uh! Ai! Ah, Caralho! Uh! Flip! Não, eu pensei que a gente começou a voar de novo. Ah, vamos desce. Continua descendo, vai. Isso aí. Três e paramos num lugar bonito. bonito. Ai, agora desce. Quero é que era só pra gente perder um tempo. Vamos deitar no um gramado. Vou <risos> deitar aqui. <risos> Vamos vazar daqui. Ah não, perder a porta já. Tem a minha, calma aí. Isso viu? Durou bastante. Caralho, você jogou o carro. Saiu. Não, vem. Boa Hopper! Você conseguiu! Agora fala, eu sou esperto! Chama seu carro! Sai daqui rapaziada, vocês fodem tudo aqui! Isso! Agora eu tô pronto! Tô pronto! ta ta. Ta ta ta ta. Desisto. Eu nada. Desisto. foda essa, mano.